É igual café é ralo, a água do pôr da bomba. E tinha uma coisa, aquela água não pegava na roupa branca, não, lavava igual a outra. E tinha uma coisa, não tinha água sanitária nem sabão, pó. A gente, sabe o que, é que fazia? Coarava duas vezes, pelo avesso e pelo direito. A gente coarava, a gente aí quando deixava ali no sol, vinha aquele povo todo, sentava todo mundo ali com a sua comida. Cada um comia um, um, um, a comida de um do outro, sabe assim? Ó, comia aquela comida ali, a gente acabava dali, a gente ia lavar roupa, a gente todo mundo se dava bem, todo mundo, coisa, não tinha essas bobagens que tem hoje, não tinha nada. Quantas pessoas estavam sempre lá, todo dia, em volta do poço? Do poço? É. Ah, mais de 20 pessoas, porque era o lugar que a gente tinha para lavar roupa. Todo mundo se juntava ali. E tinha uma coisa, barril de rolar também tinha, né? Barril de rolar. Como é, é que é o barril de rolar? É aquele de vinho, não tinha aquele barril de vinho? Nós botava um arco e saía puxando. Mas nós, então, o sofrimento daí era pior, porque lá não tinha estrada, era só aquele caminho pequeno. Pegava aqui, você esticava para cá. Quando o Benoni tinha a ah, é, rede na pra Braba, nós quando chegava lá com a água que botava a lata d'água todo mundo vinha assim pedir água para tomar nunca nós neguemos um, um tiquinho d'água ninguém aí se nós arriar essa lata aquela hora ninguém podia se gritar assim fulano você olhar você não podia olhar para trás da dor no pescoço era assim que a gente, a gente fazia malmente a gente chegava lá porque lá o poço era para dor Normalmente a gente chegava lá, a pessoa tomava aquela água e não tinha que voltar tá, de novo. A minha mãe Tadinha, um dia ela veio com aquele pote de barro, aí veio aqui no posto da montanha, foi. Tadinha quando chegou ali no, no forno, olha, o chinelo pegou no pezinho de mato, caiu. Né? Você tinha a dor de ver ela dizer assim. Ai meu Deus, o senhor tinha que derrubar esse, essa, esse meu pote, por que, que não derrubou lá deixou trazer esse peso? Mas fazia assim. Todos nós, às vezes, a gente caía no caminho. Oi, com céu, porque já estava demorado. Já nunca demora, cansado de vir para cá, mexer farinha, sair de madrugada com aquele folgado.